Leopoldo Hoffmann-Stort, da Ortoclin de Londrina. Você já ouviu falar em sarcopenia? A sarcopenia é a perda da massa muscular que ocorre na terceira idade. O que seria a terceira idade? Nós consideramos hoje, a partir dos 45, 50 anos, já o início da perda da massa muscular, o que é a sarcopenia. Com o passar do tempo, com o passar da idade, a falta de atividade física, você perde massa muscular. Com a perda da massa muscular, perdemos equilíbrio, perdemos, te, temos mais é, acidentes domésticos e em tudo isso, se você não levar a sério as atividades físicas, os exercícios corretos durante a, a, toda a fase da sua vida, e principalmente a partir dos 45, 50 anos, com certeza teremos uma sarcopenia precoce, teremos acidentes domésticos precoces e teremos muito mais sequelas nos nossos pacientes. Procuramos orientar os pacientes a partir dessa idade já citada para que façam exercícios corretos, principalmente exercícios com carga, exercícios como caminhada, musculação, pilates. Tudo isso vai evitar a evolução da sarcopenia, trazendo uma qualidade de vida para o paciente, evitando acidentes, evitando outros problemas sérios. Outro problema muito comum dentro da sarcopenia são as dores articulares. Quando perdemos massa muscular, perdemos equilíbrio, jogamos mais carga sobre nossas articulações, desenvolvemos a nossa artrose precocemente. Então, o que temos que ter certeza? Vamos ter sarcopenia? Com certeza, mas temos que ter a perda da massa muscular com menos intensidade para que possamos ter mais qualidade de vida e menos acidentes domésticos com menos cirurgias.